Vamos continuar com o Baixão Gustavo. Helena respondi. Gente, é o seguinte. Baixão Gustavo aproveitou que eu fiz aquele post no Instagram. Né? Deixando espaço pra você. Você mandar a sua dúvida. Baixa mandou três perguntas. O vídeo passado. respondi já a primeira dúvida dele. E tava desconfiando que ele estava com um problema em fachada. Agora eu tenho certeza. Ah, baixa. Eu te peguei no fly. Baixão Gustavo. Ele mandou o seguinte. Fiz o tratamento de junta e base coat conforme as especificações do fabricante. E ainda estou com problemas de fissuras. O que, que pode ser? Normalmente a culpa não é só do fabricante de acabamento, a, a culpa pode ser também de quê? Da placa ou da estrutura. Pois é, eu vou te contar uma coisa, baixa Gustavo. É o seguinte. Até se você tá perdido, gente, lá nas minhas redes sociais eu deixo um espaço, tá? Pra galera mandar dúvidas e eu tá respondendo vocês. Então se você não me segue no Instagram e no Facebook, vai lá agora e me segue lá no Instagram. E toda vez que vai esses posts, aproveita o... a brecha, né? Pra poder mandar qual é a sua dúvida. Então, pelo visto, baixa, o Baixão Gustavo está comprando na fachada. Então, o que acontece, Baixa? Se você fez todo o processo de acabamento direitinho, mas você não usou, um, a espessura da placa correta. Cara, isso é um inferno do capiroto. Não sei porque que inventou toda espessura de placa cimentícia. Placa de gesso a gente tem o quê? De 12,5 e de 15, né? Acabou. 15 também quase não se vê no mercado, mas a gente tem 12,5 e acabou. Cementícia, neguinho, faz. 4, 6, 8, 10, 12... Quem é que que tá, inventa tá de espessura. Não pode, gente. E dá margem pra galera misturar. Não pode, não pode. Fabricantes de plaga sementícia não criem tantas espessuras. Tira do mercado essas espessuras que não servem muita coisa. Por que, que vocês não deixam só de 12 do mercado? Então o que que acontece, Baixa Gustavo? Cara, não é só o acabamento. Veja qual a espessura da placa. Uma coisa que eu quero que você saiba. Fachada. Você só pode usar placa de 10 ou de 12. Não outra placa, a galera ficou usando outras placas. Eu já vi ninguém botar a placa de 6mm na fachada. Ah, ele não meteu topando por cima da USB. É outra coisa. A galera também bota USB errado. Não sei se você sabe, mas eu vou te dar a dica agora e você anota. placa de USB na fachada é de 11. Ah, ele, pra que serve de 9,5? Pra usar interno. Internamente, você usa 9,5. lado de fora é sempre 11. Tu não pode usar outra. Olha, lê lá no manual, tá escrito. Então, o que que acontece? A galera ainda confunde, mistura as espessuras. Olha, é inferno. Então, dá uma olhada, vê se você usou a espessura correta da placa correta, na composição correta da sua fachada. Além disso, a gente tem juntas de dilatação entre as placas. A placa USB precisa de juntas de dilatação. E olha, eu já tive obra que a galera da montagem esqueceu e eu vi a USB fazer... Onda, é sério, ela fazia ondas Pareceu um mar aqui, ó, do Rio de Janeiro Fazendo ondas, eu fiquei chocada Eu nunca vi na minha vida, eu, a primeira vez que eu vi Eu não acreditei, a galera falou, não, na verdade Eu não acreditei mesmo, a galera me ligou Falou, não, Helena, o USB tá dando ondulação Eu falei, o quê? Não, gente, o USB é estrutural Madeira dura pra cacete, como é que tá dando ondulação Não, Helena, tá dando onda. Eu falei, mentira eu Peguei o carro, fui pra obra, se três horas De viagem, eu fui, gente, eu fui que eu não tava acreditando Três horas de viagem, cheguei lá, estava dando Ondas, é sério, ela tava dando Ondas, os perfis. Por quê? Por causa da bendita da junta de dilatação. A USB precisa de juntas de dilatação. Igualzinha a cimentícia. Precisa. Então trabalha sempre com a junta de 3 milímetros, tá certo? A gente usa como gabarito aquele parafusinho preso no perfil. Entre uma placa e outra, que é garante que a placa não junte. Cara, junta de dilatação é importante. E por último, junta sistêmica. Já vi também. Nossa senhora, isso foi em outra obra, não foi nessa da OSB. O que, que acontece? Você faz aquele pano gigante sem uma junta sistêmica. O que, que vai dar? É <risos> merda. Isso vai os dois, beleza? Entre placas, junta de 3 milímetros e a cada 6 metros, junta sistêmica. Junta sistêmica, pra você ter um perfil do lado do outro. Esses perfis não podem estar juntos, eles têm que estar separados. E você tem que ter uma junta lá de 2,5 centímetros, 25 milímetros, entre a placa. Como é que você vai tratar aquela junta? Tem perfil de PVC, tem aquele bitzinho U, você pode botar silicone, pode botar o que você quiser, não tem problema. Ela tem que existir, ela tem que se movimentar. Não pode ser algum material rígido também, né, gente? Tem pouco que fazer a junta se já não fiz a junta sistêmica, meteu uma massa dura lá e a junta não movimenta. A junta foi feita para se movimentar. Ela tem que se movimentar. Isso é importante. Então, junta sistêmica a cada 6 metros. A galera esquece. Então, o que é que acontece, um Gustavo? Você pode ter tido problema na espessura da placa, você pode ter tido problema na junta dilatação dos materiais, junta dos materiais ou junta sistêmica, ou você pode ter tido também, sabe no quê? Espaçamento dos perfis. Cada espessura de placa demanda um espaçamento mínimo entre os perfis. E uma coisa importante que a galera não segue. Se o perfil a cada 40, ponto final. Ai, Helena, mas é aço Eu acho aço pra caramba, tá, gente? Perfil a cada 40, eu acho um marmo de aço. acho um negócio completamente desnecessário. Mas os fabricantes de placas exigem. Eles exigem por quê? Cara, olha o tamanho do Brasil, gente. A gente tem variação térmica gigantes, A gente tem é, discrepância de umidade. Tem lugar que é muito úmido, que a galera não respira de tão úmido. Tem, tem lugar que é muito seco, sei lá, que o nariz sangra. Então, o Brasil é muito grande. A galera das placas, eles testam. A galera dos acabamentos, eles testam para essa variação do Brasil. A norma exige isso. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Você tem noção? O quinto maior do mundo. Quando o povo manda você fazer um negócio que o perfil a cada 40. O perfil tem que ser a cada 40. Você pode não concordar. E acha muito. É o caso. Eu acho muito. Mas, cara, se o fabricante tá falando, você obedece. Então vê esses pontos. Vê tudo que a gente falou. Tá certo? Não é só o tratamento de junta. Espessura da placa, junta de dilatação, espaçamento do perfil também é fundamental. Veja se isso aconteceu. vê se tá funcionando. E eu fico muito triste, basta. Mas vamos, ah, vamos tentar resolver a sua obra. Vamos, tô aqui com você, tô respondendo as suas perguntas. E galera, faz igual o Bastião Gustavo. Manda a sua dúvida, aproveita. Aproveita quando eu faço essas coisas, que eu não faço isso sempre. E nem vou ficar dando um monte de consultoria por aí. Mas aproveita esse momento pra você, pra você tirar todas as suas dúvidas e a gente tentar resolver o seu problema de vez. Ou então acabar com a sua dúvida, fechou? Então, ó, beijinhos, Bastião Gustavo. Próximo vídeo, nossa terceira e última dúvida. Exclusivamente pra esse nosso amigo que infelizmente tá com problema na fachada. Então, galera, tchau, tchau, até a próxima.